Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você pode repetir essa frase comigo? O que se requer dos dispenseiros? é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra tem sido para mim um, um grande desafio. O texto começa dizendo, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ele diz, e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele não está falando apenas que é importante que eu e você entendamos isso. Ele não está dizendo apenas que é importante que a gente se considere dispenseiro ou ministro, mas ele está dizendo que é importante que as pessoas nos considerem. E quando ele está falando a respeito dessa consideração, ele, na verdade, está falando a respeito de um reconhecimento. A palavra que foi traduzida aqui como considerem, ela significa contar, computar, calcular, ele fala... De algo que pode ser mensurado, o que de alguma forma me faz pensar, que Ele está dizendo que as pessoas estão olhando para mim para você e fazendo determinadas equações, elas estão avaliando a nossa vida, a nossa atitude, o nosso comportamento e elas precisam chegar a um resultado dessa equação e então nos reconhecerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E ele diz, além disso, além de ser necessário que eles nos considerem, que eles cheguem a essa conclusão, ele diz, o que se requer desses dispenseiros que as pessoas vão reconhecer dessa forma? é que eles sejam encontrados fiéis. Em outras palavras, Deus está dizendo, há algo que vai ajudar ou facilitar o reconhecimento. Há algo que vai legitimar esse reconhecimento que é necessário que as pessoas tenham. E isso está associado à nossa fidelidade. Há um padrão que Deus tem estabelecido para os seus ministros desde o início de tudo. Por exemplo, de Adão até Moisés, nós temos um período na palavra de Deus onde as pessoas apareciam no ministério sem nenhum tipo de estabelecimento oficial ou de normas ou de regras estabelecidas por Deus. Você vê gente simplesmente aparecendo sacerdote. Você vê os patriarcas oficiando como sacerdotes. Mas é a partir de Moisés, quando a lei é dada, que Deus institui um padrão ministerial. Ele determina quem poderia ser os seus ministros, quais seriam as suas funções, a maneira de trabalhar. E logo de cara, Deus diz para Moisés, o sumo sacerdote, Irá ter uma indumentária específica, junto com toda a sua roupa, os seus acessórios, uma mitra, que era o símbolo de autoridade. E Deus diz, na sua mitra, na, na sua mitra haverá, ele vai usar na testa, uma lâmina de ouro puro com a inscrição Santidade ao Senhor. Ele diz, essa lâmina de ouro será amarrada com um cordão de estofo azul na testa e ela vai sustentar a mitra. O que me faz entender que a nossa autoridade, ela é sustentada não só diante de Deus, não só diante do povo, mas do mundo espiritual pela nossa santidade. Mas Deus estava dizendo desde o início, eu quero que quando o meu ministro vier a público, as pessoas olham para ele, eu brinquei que isso era uma espécie de mini outdoor na testa. A gravura santidade ao Senhor era um lembrete de que quem estava naquela função tinha que estar profundamente comprometido com o Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem passado desde o início. O que o Senhor começa a fazer quando promete um sacerdote fiel depois de remover a casa de Eli, o que Deus finalmente consegue na casa ou na linhagem de Zadok da qual nós temos falado, é nada mais, nada menos do que uma volta ao plano original. No entanto, como o pastor Paulo Mazzoni falou hoje de manhã, nós normalmente pensamos que fidelidade está associada apenas ao ser, quando há uma outra perspectiva da fidelidade que também precisa ser vista e ela está associada ao fazer. Nesse ano eu não quero focar tanto a fidelidade do ser, a integridade né, que cada um de nós deve ter como pessoa, o caráter, o reflexo de santidade no estilo de vida. Mas eu quero mexer nessa linha profética que tem sido tocada e provocada por vários dos, dos ministrantes ao longo da conferência. Eu quero que a gente olhe essa perspectiva de fidelidade como o argumento, o ponto principal que Deus espera dos seus ministros, que Deus espera dos seus dispenseiros. Quando eu olho para esse texto, eu acho que é importante a gente definir o que é essa palavra traduzida como dispenseiro. É a palavra grega oikonomos, e ela significa literalmente um administrador do lar ou dos afazeres do lar. Especialmente era uma referência a um administrador, gerente, superintendente, para quem o chefe da casa ou o proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas e o dever de repartir a porção própria para cada servo, até mesmo para as crianças pequenas. Ele, na verdade, a palavra dispenseiro, sugere alguém que tem acesso a toda dispensa. A responsabilidade de cuidar bem dela e de também servir a casa de quem o encarregou. E quando eu penso nessa perspectiva, eu entendo que essa dispensa envolve, entre outras coisas, não apenas a provisão de bênçãos que Deus tem, mas Paulo está falando sobre ser dispenseiro dos mistérios de Cristo. Então ele está falando que nós temos a responsabilidade de buscar nessa dispensa uma revelação específica da palavra de Deus e trazê-la e servir e entregar às pessoas então o papel do dispenseiro a fidelidade dele requerida não é apenas aquilo que ele precisa ser como pessoa, é óbvio que a nossa santidade na conduta no padrão de viver também é a expressão dessa fidelidade mas eu quero falar da parte do trabalho da responsabilidade de tomar daquilo que é do senhor e servir a sua casa servir aqueles que o senhor nos comissionou com a responsabilidade de servir então eu quero falar dos dispenseiros fiéis, começando por essa definição de não é só a fidelidade no ser, mas no fazer. E a partir disso do fazer, eu quero dizer que o tom principal da nossa conversa hoje está relacionado com a questão obediência e com o nosso chamado. A primeira área onde eu entendo que nós precisamos ser fiéis é fiéis à vontade de Deus. E quando eu falo de ser fiel à vontade de Deus, isso, obviamente, começa a partir de obedecer as Escrituras, a Palavra de Deus, que é a revelação expressa da sua vontade para nós. Mas não se limita somente a obedecer a Palavra escrita. Isso é o fundamental, é indiscutível, é inquestionável. No entanto, eu acredito que o que Deus tem para mim e para você vai além. Parte do que tem sido dito e falado nesses dias, nessa conferência, é que Deus tem um plano personalizado. John Bivy citou o Salmo 139,16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Deus tem planos para cada um de nós como indivíduos. Deus tem planos que envolvem a coletividade, uma igreja local, uma cidade, uma nação. Mas Deus tem planos para indivíduos. Deus tem um plano e um projeto específico para cada um de nós, sem exceção, e essa é a hora que você diz amém. Fala para algum vizinho ao seu lado, fala, Deus tem um projeto que é só seu e de mais ninguém. Isso fica evidente, não só pela declaração do salmista, mas lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, o Senhor fala com o profeta. Deus diz, eu te separei, eu te ungi desde o ventre da sua mãe, desde a madre eu te consagrei como um profeta. Deus está dizendo, você sequer tinha nascido e eu já havia determinado um propósito para você andar e caminhar nele, para que você vivesse dentro desse plano e dentro desse propósito. E Jeremias não é o único para quem nós temos o conhecimento de que Deus falou dessa forma ou revelou esse aspecto do seu plano e da sua vontade. No livro de Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 15, o apóstolo Paulo disse assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, a e revelar seu filho em mim. Ele está dizendo, Deus me separou antes de eu nascer. O Deus presciente tem planos e propósitos para cada um de nós, e esses planos e propósitos já foram estabelecidos antes mesmo do nosso nascimento. Deus não é pego de surpresa, o Deus que é onisciente conhece todas as coisas, que é presciente, que conhece elas de antemão. Nós precisamos olhar para Ele dessa forma. Ele conhece não apenas as minhas e as suas decisões, mas Ele estabeleceu um plano e um propósito para mim e para você, onde devemos trilhar. Quando nós falamos de obedecer a palavra de Deus, eu diria que isso é um pouco mais fácil no sentido da gente conseguir ter informação do que se faz e do que não se faz. No entanto, compreender o plano personalizado. A vontade personalizada para cada um de nós Eu diria que é um desafio um pouco maior Porque diferente daquilo que nós temos na palavra escrita Que é algo que Deus estabeleceu e padronizou para todos nós Nós vamos precisar separar tempo com o Senhor Nós vamos precisar entender os sinais Que Deus vai tentar colocar no nosso caminho Além daquele que já está dentro de nós Por exemplo, no livro de Externo, no capítulo 4, no versículo 14 quando que o tio de Esther, manda uma mensagem dizendo, olha, você tem que entrar na presença do rei, interceder por nós, ela está toda receosa. Ela diz, se eu entrar sem ser chamado e não tiver o favor do rei, eu posso morrer. Em Esther 4,14, ele manda um recado. E basicamente ele diz, olha, se de todo você se calar agora, de outra parte, se levantará socorro e livramento a Israel. Ele diz, se você falhar, Deus vai levantar uma outra forma de trazer o cumprimento do que ele tem. Então, há o que eu e você precisamos entender. Ainda que o plano geral de Deus, coletivo, não vá falhar, esse plano pode falhar na vida de um indivíduo. E quando falha na vida de um indivíduo, Deus vai achar uma forma de substituir aquele que falhou. E quando nós entendemos isso, nós somos entender que essa coisa de os meus dias foram escritos no seu livro, não é um determinismo absoluto do que tem que acontecer. É um plano do que deveria ser. Mas esse plano pode se cumprir ou não, depende da nossa sensibilidade. Mas do que eu está dizendo, se você se calar, Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer aquilo que ele tinha proposto. Agora, o que ele está dizendo, mesmo que fale no nível individual, Deus vai achar uma outra solução com outro indivíduo para que o plano coletivo não fale. Eu acredito que nós precisamos entender isso. Às vezes uma geração falha, mas não significa que o plano de Deus para uma igreja, para uma nação, vá ser de todo comprometido. Mas é nossa responsabilidade de entender. Então, quando Mardoqueu diz isso, a pergunta com a qual ele termina a conversa é quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha. O que, que ele está dizendo? Menina, você acha mesmo que Deus fez com que você fosse escolhido dentro de um reino mundial? A escolha de Esther, irmão, era equivalente a algo que hoje a gente chamaria de um prêmio de Miss Universo. Ele disse, você acha mesmo que tu foi escolhida, Deus permitiu isso só para você viver dentro de um spa permanente? E ter todas as regalias do palácio. Você acha que Deus não tinha nada em mente, nenhum plano, nenhum propósito a respeito do lugar onde você veio estar? E há o que eu e você precisamos entender, é que as coisas nas nossas vidas elas não, embora eu e você tenhamos escolhas a fazer, a responsabilidade de corresponder com Deus às circunstâncias que o próprio Deus promove a fim de viabilizar o cumprimento do plano e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. E nós temos a responsabilidade não só de entender o plano, mas de ser fiel à vontade de Deus. Dá uma olhadinha comigo no que Paulo diz ao rei Agripa em Atos 26, 19. Ele está testemunhando da sua conversão, do como o Senhor Jesus lhe apareceu, e ele mostra que no momento da aparição do Senhor Jesus, ele recebe a convocação do seu chamado, a missão que Deus tinha para ele. E a resposta que ele dá ao rei Agripa é, pelo que ó o rei Agripa? Eu não fui desobediente à visão celestial. O que ele está dizendo nos versículos anteriores? O Senhor está dizendo, eu te envio aos gentios, não só aos judeus, para lhes abrir os olhos, para lhes converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, e ele está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial, verso 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele ainda diz, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me. Ele diz, a única coisa da qual me considero culpado é que eu estou obedecendo a visão celestial. Eu não fui desobediente. Deus me mandou pregar e eu preguei. Sabe o que significa essa declaração de Paulo? Que se eu e você não obedecemos o Deus que nos mandou pregar, nós estamos sendo desobedientes. De vez em quando, alguns de nós achamos que só nós estamos sendo tão ativos. Só não estamos sendo tão dedicados. Mas a verdade, querido, é que nós não podemos tratar a grande comissão como se fosse a grande sugestão. Porque parece que é assim que alguns crentes olham. É como se Jesus estivesse dizendo, meu querido, quando você estiver aí com tempo de sobra, de bobeira, sem ter o que fazer, e puder me dar uma força e tentar evangelizar um ao outro, eu ficaria muito grato. Então, a gente imagina que é quase como se Jesus estivesse dizendo que meu galho, faz um favor aí para mim, de vez em quando. Então, a gente se sente no direito, de fazer ou não fazer o favor, de aceitar ou não aceitar a sugestão. O que ele nos deu não foi uma sugestão. O que ele nos deu foi uma comissão, foi uma ordem. E o não cumprimento da ordem é desobediência. Ponto final. Não tem espaço para nenhuma outra mudança de aplicação do que foi dito. Eu acho engraçado a maneira como nós, igrejas, somos parciais, ou como, na verdade, nós somos incoerentes com a forma como lidamos com algumas coisas. Quando um traficante se converte, graças a Deus, muitos têm se convertido. Você concorda comigo que agora que ele teve um encontro com Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, quem pode dizer amém? amém. Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, concorda comigo, passado, perdoado, apagado, amém? Mas você concorda que esse traficante vai ter que mudar de ramo agora que se converteu? Todo mundo concorda? Pelo amor de Deus, diga que sim. O que a Bíblia diz, Efésios 4, 28, o que antes roubava ou tinha qualquer ganho ilegal, não roube mais, não tenha mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, porque não dá mais para ganhar dinheiro daquela forma. Então, todo mundo concorda que ele tem que mudar de ramo? Quando a garota de programa se converte, graças a Deus, elas têm se convertido. Você concorda que ela é uma nova criatura? Que já que ela está em Cristo, as coisas elas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação para ela, Amém? Mas você concorda que ela também vai ter que mudar de prestação de serviço? Acho que nenhum de nós vai divergir nisso, porque o entendimento é claro. O seu estilo de vida e conduta agora tem que estar alinhado com a palavra do Deus a quem você se rendeu ao seu senhorio. É difícil entender isso? Não. Agora a pergunta é: por que você, empresário, profissional liberal, né? Trabalhador de carteira assinada, acha que pode dizer que não tem tempo na sua vida para cumprir a comissão que Deus te deu. O traficante tem que parar de traficar para obedecer a palavra de Deus. A garota de programa tem que parar de se prostituir para obedecer a palavra de Deus. Mas você não tem que obedecer a comissão que Ele te deu de anunciar o Evangelho. Nós não podemos, nós não podemos pensar em santidade, querido. E quando a gente levanta essa bandeira de santidade, nós não estamos falando apenas que a gente tem que parar de ter negócios ilegais, a gente não tem que só parar de se prostituir, não é apenas a conduta. Mas não obedecer à comissão de proclamar o Evangelho é tão desobediência quanto quebrar qualquer outro mandamento. E nós precisamos entender que a fidelidade, ela será vista não só no ser, mas também no fazer. Porque aquilo que fazemos vai refletir ou não a nossa obediência e sujeição a Deus. Isso tem que estar dentro do pacote da santidade e da visão de fidelidade. Agora, além do comissionamento geral que Deus deu a todos nós, há um comissionamento específico. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo classifica o ministério de Pedro dizendo que era o apostolado da circuncisão. Significa que Pedro foi enviado aos judeus. Agora, Paulo está dizendo, eu sou o apóstolo da incircuncisão, ou seja, eu fui enviado aos gentios. Talvez nós seremos enviados a lugares diferentes, a grupos de pessoas diferentes, mas a comissão que temos é basicamente a mesma. Agora, onde entra o aspecto personalizado? Envolve a gente descobrir não só o que temos que fazer, mas aonde e como... Nós vamos cumprir o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, depois de reconhecer que nós temos que ser fiéis à vontade de Deus, o que, com, o que envolve, engloba o plano personalizado, eu quero falar aqui, em segundo lugar, sobre a importância de que eu e você entendamos a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não é apenas cumprir aquilo que Deus tem para nós, mas é descobrir o que é que Deus tem para nós.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 O que não conheceu e, portanto, não fez, com menos açoites. Mas os dois serão punidos. Porque não fizeram a vontade do seu Senhor. Agora, se alguém que não tomou conhecimento vai ser punido pelo seu Senhor, o que Deus está dizendo é sua responsabilidade não era só fazer a minha vontade, mas era também descobrir a minha vontade a seu respeito. Porque algumas vezes nós estamos dizendo, né? não, Deus nunca me falou nada. A pessoa não tira tempo para estar com Deus, para conhecer a Deus, para entender o plano e o propósito de Deus e muitas vezes ela se esconde atrás de uma ignorância que ela mesmo alimentou por estar alienada desse lugar da comunhão com Deus, da busca do Senhor e muitas vezes ela se esconde nisso para dizer, não fiz. Mas a única diferença entre o que conheceu e o que não conheceu é que Deus está dizendo são dois níveis de desobediência, uma é bem deliberada a outra teve um pouquinho de relaxe, não só a intenção, mas as duas serão punidas. O que me deixa, então, claramente é, é, é revelado aqui nesse texto, que a responsabilidade de conhecer o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, ela pertence a cada um de nós. O que isso significa aqui? Que eu e você não podemos apenas imitar o ministério de uma outra pessoa. Eu acho que existem coisas muito importantes que eu e você podemos aprender uns com os outros e aplicar nas nossas vidas. Mas, às vezes, eu me preocupo com como pastores, como líderes, em vez de gastarem tempo para entender o plano de Deus para a sua vida, para a sua congregação, para o seu ministério, eles apenas estão procurando quem é que fez algo que está funcionando para dizer, vamos imitar aquilo que eles estão fazendo e aplicar aqui. Mas a verdade, querido, é que nem todos os detalhes que um outro ministério está operando e que o torna bem-sucedido, são necessariamente os mesmos detalhes que Deus quer que você realize, cumpra ou pratique. Nós precisamos também ter muito cuidado ao longo do caminho, porque nós podemos ser seduzidos por essa comparação, o que vai gerar sempre de um lado um tipo de problema, de outro outro. Quando você se mede com alguém que está muito abaixo de você, você pode ficar orgulhoso e achar que chegou em algum lugar, quando na verdade você não está se medindo com o padrão do que Deus tinha para você. E você pode se acomodar porque achou alguém que está inferior a você e diz, é, não estamos tão ruins. E tem uns que estão se medindo com, com alguns, que a gente no mundo da luta ia dizer que isso é que nem bater em bêbado. Agora, o problema de outros que se medem com gente que tem um chamado muito distinto dele, é que ele vai olhar aquela distância. E ele vai dizer, eu nunca vou ser bom o suficiente, eu nunca vou conseguir estar a esse nível. E ele desanima, e provavelmente ele pode estar se medindo com um padrão distinto do que Deus tem para ele. Irmão, pensa numa coisa nociva, é a comparação. Pensa numa coisa que o Senhor Jesus não admitia, era a comparação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, se você estiver anotando, nos versículos 20 e 22, nós temos uma conversa interessante de Jesus com Pedro. O Senhor está trabalhando com Pedro, a restauração de Pedro, depois de ele ter negado ao Senhor três vezes. E o versículo 20 mostra que nessa conversa, o 19 nos dá a entender, quando o Senhor Jesus fala com ele que ele está mexendo no plano e no propósito específico de Pedro. Ele diz, segue-me, Ao é fim do versículo 19. O 20 diz assim, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava o qual nascer se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntar: Senhor, quem é o traidor? Essa é a forma como João se refere a si mesmo em todo o Evangelho. Pedro e João eram muito próximos. Os discípulos têm um, um encontro com Jesus ressuscitado, eles estão na praia, enquanto a maioria fica no lugar onde o Senhor já tinha adiantado e preparado a comida, a refeição. Quando a Bíblia diz que ia seguindo a Pedro, então, me dá a entender que Pedro e Jesus estão caminhando. Enquanto eles estão andando, João, provavelmente naquela distância que preserva a privacidade da conversa, mas com aquele interesse de ser o primeiro a saber qual foi o desfecho, João vem seguindo. Ele está acompanhando o movimento. A Bíblia diz quando Pedro percebeu, e é bem na hora que ele olha para João e vê João, qual a pergunta de Pedro? Verso 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este... O que é a pergunta quanto a isso? No versículo 19, Jesus tinha revelado a Pedro com que tipo de morte ele havia de morrer. E diz, Pedro, você vai estender as mãos, olhe para cá um instante. Ele diz, esse é o tipo de morte com qual você vai glorificar Deus, estendendo as mãos, morte por crucificação. Uma das formas mais comuns de execução que o Império Romano praticava naquela época. Eu, quando criança, lia a Bíblia, achava que foi só Jesus e os dois ladrões. Demorou para eu descobrir, estudando a história, que incontáveis milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. E Jesus está dizendo a Pedro, olha, você vai morrer desse jeito para me glorificar. Por quê? A conversa que Jesus está tendo com Pedro é essa. Lá, lá atrás, o Senhor diz a Pedro, olha, um de vocês vai me trair. E o próprio Pedro diz, Senhor, eu não... Enquanto outros estão dizendo, senhor, porventura sou eu, e com isso vocês estão tentando dizer, eu vejo em mim a possibilidade de falhar, o Pedro está dizendo, eu não, eu daria minha vida por você, se tem um aqui que o senhor pode confiar, sou eu. Só que depois Pedro correu para salvar a sua própria vida. E agora, quando Jesus está conversando com ele, a pergunta é mais ou menos, aí, Pedro, você me ama? A pergunta de Jesus é, você me ama agapau amor agrape, sacrificial? A resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo, filéu Amor fraternal, de amigo, de irmão. A primeira tradução no português da NVI, a Nova versão Internacional, publicado pela Sociedade Bíblica Internacional, se não me engano, 93 ou 94. Traduziu esse texto assim, Pedro, tu me amas? Ele respondia, tu sabes que eu gosto de você. Imagina a garota perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama? Ele diz, é, eu te considero muito. Você consegue imaginar em crente, que esse cara se meteu, não é o que ela está perguntando, não é o que ela tá, quer ouvir. E aí Jesus pergunta, e aí Pedro, você me ama? Ele diz, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Mas depois dessas três afirmações, Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, mas apesar de agora você não estar tá no nível de amor que deveria, eu olho lá na frente, eu vejo onde é que você vai chegar. Você vai estar pronto um dia nesse nível de amor, a ponto de morrer por mim. Irmão, pode não parecer, uma notícia boa. Mas acho que Pedro está focado na parte do vai morrer por mim. Aí ele olha, vê o João e diz: e quanto a este? Por que, que você acha que ele está comparando com João? Porque ele sabe que João não deu a mesma mancada. Capítulo 18: de João diz que Pedro e João entram juntos no sinédrio. Pedro nega, João não. A Bíblia diz: todo mundo permanecia de longe na crucificação. João está próximo o suficiente para ouvir as palavras e as declarações do Senhor Jesus. Quando fala a Maria, sua mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele sabe que a conduta de João foi diferente da sua e diz, e quanto a esse? Sabe o que é interessante? Olha a resposta de Jesus, verso 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha mesmo. Tradução livre livre. Versão street, que tem quase um linguajar mais descolado. O texto encontra assim, isso lá é da sua conta, seu cabeção. Isso é entre eu e ele. Você faz sua parte e me segue. O que é que Jesus está dizendo? Isso lá te importa, Pedro, isso é da sua conta. Com você o plano é um, o propósito é um, o desdobrar das coisas é um, com ele é outro. Nós não podemos viver de comparação, por favor, diga amém. Eu citei antes, e vou repetir, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração de que Deus, que operou eficazmente o apostolado da circuncisão em Pedro, operou eficazmente o apostolado em circuncisão nele. Deus trabalha de forma diferente com cada um de nós. Então, não adianta a gente se incorporar especialmente, porque nós podemos estar fazendo isso com quem não é o padrão de Deus para nós. A Bíblia fala de Arão e Miriam tentando medir força com Moisés em Números 12. Nós somos tão profeta quanto você. Deus desce para intervir naquela situação e diz, não, se há profeta no meio de vocês, incluindo vocês dois, eu, o Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. E diz, com Moisés, meu servo não é assim. Eu falo com ele cara a cara. Irmão, eu não queria... Ver Deus descendo uma conversa para dizer para de se medir com quem não está no seu nível. Para de se achar ou de se comparar com alguém que tem um chamado, uma unção e uma autoridade diferente da sua. Mas algumas vezes as pessoas acabam tendo que ouvir isso, porque elas estão se movendo dentro do padrão da comparação. Qual foi o problema de Corá, ou de Coréia, dependendo da versão, que junto com Datã e Abirão criaram uma revolta contra Moisés? Lá em Números, no capítulo 16... Moisés diz, por acaso era coisa de só menos. Deus tem estabelecido vocês para funcionarem como levitas. Você tinha que ambicionar e cobiçar o sacerdócio. Você tinha que olhar algo que não estava à sua altura. E eles começam a não só querer se mover no nível sacerdotal de Arão, mas no nível profético de Moisés. Comparação, fora do plano, do propósito e do chamado de Deus. E deixa eu te dizer, querido, ele você pode estar na maior das boas intenções, na maior das boas vontades. E se você está acreditando que você é aquilo que diante de Deus você não é, se você está tentando fazer aquilo que Deus não te mandou fazer, e se você está se medindo e se classificando como tal, Deus pode estar olhando para você e dizendo mentiroso. Porque lá no livro do Apocalipse nós lemos isso. Puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Um dia desse, alguém me perguntou, passou pastor, o senhor crê que o dom apostólico é para hoje? Falei, claro que creio. Efésios 4, 11, diz que ele deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. E deu um prazo de validade. Até que... Então, ele deu até que... Então, até que chegue até que... Ele não tirou ainda. Até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Já chegamos lá? Não. Então, o prazo de validade não acabou. Ponto final. Os cinco dons ministeriais são para hoje. Agora, daí a dizer que eu acho que todo mundo que está dizendo que é apóstolo realmente seja, tem uma diferença enorme. Porque desde o início, a Bíblia está dizendo de gente que dizia que é, e Deus disse, e você os achou mentirosos. Porque estão dizendo que são, o que Deus está dizendo, eu não reconheço. Se fosse uma linguagem mais atual, já não tão atual, Deus diria, hashtag, não me representa. Agora, por que quem não é apóstolo quer dizer que é, irmão? Porque está se comparando, medindo com o outro, achando alguma coisa interessante ou bonitinha ali, e diz, eu quero ser esse negócio também. E nós precisamos entender, se Deus está responsabilizando alguém por mentir a respeito disso, significa que há padrões para o ministério. Que nós temos a responsabilidade de descobrir. Por favor, diga amém. Agora, você não tem que descobrir só o que Deus te chamou para fazer. A compreensão do plano e do propósito de Deus ela começa num ponto central que eu chamaria da nossa identidade. Mas nós precisamos entender que Deus estabelece limites para os nossos ministérios. Dá uma olhada em 2 Coríntios 10, nos versículos 13 e também o 15. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 e 15. Ele diz, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, e que se estende até nós. Diga comigo, há um limite da esfera de ação, demarcado por Deus, para todo o ministério. Vamos falar isso mais uma vez? Há um limite da esfera de ação, demarcado por Deus, para todo o ministério. Paulo está reconhecendo que existe um limite. Ele diz, nós respeitamos o limite. E nós chegamos até vocês porque vocês estão dentro do limite e não fora. Paulo está dizendo, eu tenho consciência não só do que eu fui chamado a fazer, mas aonde e para quem Deus me chamou a exercer o meu ministério, e vocês estão dentro. 14, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, pois que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, 15, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Ele está ressaltando por três vezes aqui a esfera de ação. Anos atrás, eu lembro que eu comecei a me empolgar com a possibilidade de viajar para os Estados Unidos. Uns colegas estavam indo, ministrando, convites surgiam, oportunidades vinham. Eu lembro de um dia que eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo da forma mais nítida e clara. Não é hora de você ir para aquela nação. Ele disse, se você for agora, as portas que vão se abrir não têm nada a ver comigo e você vai sair completamente do meu propósito. Nós não podemos fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Nós precisamos entender qual é o plano e o propósito de Deus no nível personalizado. Agora, sabe por que a maioria de nós não quer essa busca? Porque ela vai requerer de mim e de você, mais do que só ler e estudar a Bíblia. Nós temos que entrar num lugar de dependência de Deus, de busca do Senhor, de confiança do Senhor, num lugar de oração, e a maioria de nós não quer necessariamente sair da zona de conforto e entrar no lugar que é requerido de mim e de você para descobrir aquilo que Deus, de fato, tem para nós. Agora, o problema é que um dia nós vamos estar diante do Senhor. E se você conheceu a vontade, não fez, muitos açoites. Mas se não conheceu, não vai ter desculpa. Deus diz, vou te dar um desconto. Um pouco menos de açoite. Mas nós seremos responsabilizados por não ter feito a sua vontade. E não pelo fato de se conhecemos ou não conhecemos. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Abre comigo a sua Bíblia aí, no livro de Tiago, no capítulo 4, dos versículos 13 a 15. Ele faz uma declaração, ele mostra que um cristão não pode simplesmente achar que é dono do nariz e que ele toma as suas decisões sozinhos. Ele diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, e diz, cada um de vocês, em vez de só decidir o que vai fazer da sua vida, deveria estar dizendo, se o Senhor quiser, não pastor, mas eu não fui chamado para o ministério de tempo integral como você, mas Deus tem um plano e um propósito para você, mesmo que a sua perspectiva de escolher onde vá morar, seja talvez primeiro de pensar onde é que está dando mais dinheiro. Você tem que perguntar onde é que Deus quer você, porque não é um lugar para se prosperar. É o centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Isaac semeou no tempo da fome e colheu cem vezes mais. Quem entende o um propósito sabe que a prosperidade está dentro do propósito. Deus mandou Abraão deixar a sua casa, a sua parentela. Ele sai e leva uma parte da casa da parentela, que é logo junto. Enquanto Ló, seu sobrinho, está junto, Deus nunca falou mais nada a respeito do desdobramento do plano e do propósito de Deus. Só no dia que ele toma a decisão de separar de Ló, é que Deus volta a falar. Você já parou para se perguntar por quê? Porque enquanto você não obedeceu nem o nível de revelação que você já tem, por que é que Deus vai te mostrar o próximo? Sabe, querido, alguns de nós, ah, Deus não me mostra o que ele tem. Dá uma olhada nas primeiras coisas que ele já falou e se questione se você está obedecendo. Porque enquanto a gente não obedecer nem as primeiras instruções, porque é que ele vai revelar mais do que ele tem para nós. Mas no dia que Abraão toma a decisão, agora Deus vai falar com ele, mas olha a segurança de Abraão na hora de tomar a decisão. Ele diz, Ló, nós temos que separar. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, eu fico com a sobra. Irmão, vamos imaginar na perspectiva dos negócios que eles estão dissolvendo a sociedade. Ele diz, nós vamos ter que dividir o mercado. Então, você vai para um lado, eu vou para o outro. Pode escolher. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra e disse, nós trabalhamos com gado, eu preciso de pasto, eu vou para a parte boa. Em outras palavras, está dizendo para Abraão, fica você com a encrenca. Por que, que Abraão deixou ele escolher a melhor parte? Porque Abraão sabia que a benção estava naquilo que o olho podia enxergar, estava em cumprir o plano e o propósito de Deus. Ele está dizendo: eu estando dentro do propósito, eu prospero. Eu não prospero pelas circunstâncias, eu prospero por estar dentro do plano e do propósito de Deus. E nós precisamos entender esse tipo de coisa e aprender a caminhar assim. Agora, tendo dito isso, dá uma olhadinha comigo para Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo está numa viagem missionária. Eles estão vivendo algo extraordinário. Atos 16, 6. A Bíblia diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito, diga comigo, impedidos pelo Espírito. Impedidos. impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Dois destinos que Paulo tentou, o Espírito Santo não permitiu. Quando Paulo sai, ele sai procurando as cidades mais importantes, as rotas mais influentes, aquilo que era mais estratégico para propagar o plano de Deus. Mas quando ele vai tentar entrar na Ásia, o Espírito Santo diz, não, o impediu. Significa que Deus não queria Paulo na Ásia, não. Lá na frente, Atos 19, nós vamos ver que o lugar onde o ministério de Paulo mais foi poderoso foi justamente na Ásia, mas significa que não era o tempo, não era a hora, não era o momento. Até quando eu e você temos o entendimento de um chamado específico de Deus, o livro de Eclesiastes diz que o sábio ele precisa entender o tempo e o modo. Há uma hora e há uma maneira de fazer as coisas. E muita bagunça tem acontecido, querido, porque a gente não busca de Deus o entendimento do que Ele tem, ou, às vezes, a gente tem vislumbres do que Ele tem, mas não entende os processos que Ele queria trabalhar em nós. Sabe uma coisa que me traz temor, quando eu olho para a Bíblia? É que Moisés atrasou o propósito de Deus na vida dele e não só na vida dele, da vida de uma nação inteira. Qual é a lógica que eu vou usar aqui? Gênesis 15, Deus diz para Abraão, a sua descendência vai sofrer a escravidão no Egito durante 400 anos. Deus já tinha dado tempo, Deus diz, até que se enche a medida da ira dos cananeus. Então, eu vou segurar vocês lá. Quando vencer o prazo da longanimidade, eles realmente não se arrependerem como não vão, eu trago vocês não só para entregar a terra, mas para usá-los como instrumentos de juízo sobre os cananeus. Em Atos 7, quando Estevão está pregando e contando essa história, diz Quando estava para se cumprir o tempo da promessa de que Deus se referiu a Abraão A palavra tempo ali é cronos É o tempo que se mede pelo relógio, pela folha do calendário Quando Deus diz 400 anos, ele não estava falando uma coisa aleatória Ele estabeleceu um tempo específico Assim como o cativeiro ia durar 70 anos, não era 69, não era 71 Agora a Bíblia diz em Êxodo 12, 41 que os israelitas saíram do Egito com 430 anos de escravidão. 30 anos a mais do que era necessário. Sabe por quê? Vamos fazer a conta? Se quando eles saíram com 430 anos de escravidão, Moisés, quando Deus fala com ele na Sars, está com 80 anos de idade. Então, vamos voltar 40 anos antes, quando ele matou o Egípcio. Se você pegar os 430, voltar 40 anos, eles estavam no ano 390 da escravidão. Faltava dez anos para fechar o ciclo. Mas o Moisés não conseguia esperar. Ele está olhando para a sua vida e a Bíblia diz que ele cuidava, Atos 7, que os seus irmãos haveria de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Ele estava certo em entender o seu chamado? Estava. Ele entendeu o tempo? Não. Ele entendeu a forma? Não. Ele quis fazer isso na força do seu braço. Consequência, teve que sair fugido. O faraó queria matá-lo e levou 40 anos para aquele faraó morrer, a poeira baixar. E Deus o campeão, agora que baixou a poeira da bagunça, você fez, vamos voltar? Vamos retomar o plano e o propósito? Por que, que eu estou te dizendo isso? Querido? Sabe o que acaba acontecendo? Muita divisão dentro de igreja. Não é porque quem saiu fazendo um rastro não tinha um chamado de Deus. Normalmente, essas pessoas estão perseguindo a determinação de um chamado que elas têm. O problema é que, muitas vezes, elas não entendem nem o tempo e nem a forma de ver o seu ministério ser estabelecido. Irmão, deixe eu te dizer uma coisa. ao o que eu e você precisamos acreditar. É uma lição que eu aprendo com José. O meu e o seu destino não estão na mão das pessoas. O meu e o seu destino estão nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar que há o um tempo e há uma hora para que as coisas aconteçam. Agora, a falta de buscarmos o entendimento do plano e do propósito de Deus tem custado caro para nós como indivíduos. E o problema é que, às vezes, nós fazemos muito mais gente pagar o preço da confusão que nós estamos criando. Aqui o senhor está dizendo não é hora de paz. Em Atos 19, vamos ver Paulo arrebentando a Ásia. Significa que ele tem não só um plano personalizado, mas ele tem um tempo, ele tem um modo como as coisas devem acontecer. E esse é um grande desafio. Eu gostaria de ter entendido muitas dessas verdades já desde o início do ministério. Evitaria ter cometido alguns erros. Talvez você esteja aqui e diz, pastor, nem comecei ainda, estou apanhando. Não, nós estamos blindando e preparando você para que você não apanhe depois da vida e do ministério desnecessariamente. A sua responsabilidade é buscar, entender o plano e o propósito de Deus. No livro de Jeremias, Deus diz, invoca-me que te responderei. E ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmão, que coisas ocultas que tu não sabes é essa? Sabe que Deus ia ficar fazendo fuxico da vida dos outros? Sabe que ele tem que contar o futuro só porque ele não aguenta guardar segredo. Eu não consigo imaginar Deus sentado no seu alto sublime trono, escoçando, dizendo: "Eu tenho que falar para alguém, eu tenho que contar para alguém, eu preciso falar para alguém". Não é uma informação desnecessária. Há algo que eu aprendi na minha vida de oração. Eu comecei já desde a minha adolescência me fechar no meu quarto e gastar tempo em oração. Aprendi a importância de orar muito em outras línguas. E muitas vezes, quando eu estava naquelas horas de oração, começava a vir no meu espírito flashes, vislumbres de coisas que eu, na época, pensava, meu irmão, tu está ficando maluco. Isso é mania de grandeza. Naquela fase onde o ministério ainda estava começando, a gente ia pregar, numa reunião voltava, alguém perguntava, como é que foi? A gente fazia assim, ó. Cadiz estava bombando, falou, não, cinco, mas bem animado, bem empolgado na festa. Agora, quando você volta a uma reunião assim, ó, com cinco, mas empolgadinho, e você se vê, enquanto está orando, falando para milhares de pessoas, é uma coisa que você diz, estou maluco, é mania de grandeza. Eu, às vezes, estava orando e me via escrevendo livros, eu via caixas e caixas, caminhões, carregados, saindo da, da, da gráfica, eu, li, eu via os livros sendo traduzidos para muitos idiomas, eu pensava, estou maluco, mania de grandeza. O tempo começou a me perceber que, desde o início, Deus estava fazendo o quê? Anunciando coisas grandes e ocultas que eu não sabia. O problema, irmão, não foi descobrir as coisas grandes e ocultas que eu não sabia. O problema foi demorar para entender que é um tempo e um propósito. Quando eu estava rodando o nosso livro do Falar em Línguas, eu estava orando por aquilo empolgadíssimo, empolgadíssimo. O livro já estava na gráfica, eu orando, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma promessa para esse material, eu sei que nós vamos tocar milhares de pessoas, põe a tua mão, abra as portas, eu estou orando. Enquanto eu estava orando, era uma terça-feira de manhã, o Espírito Santo falou comigo, hoje à é noite. Naquela época, toda terça-noite, a gente reunia os, os pastores com as esposas, eu morava em Guarapuava, a gente se reunia para orar junto e ter um tempo de comunhão, comer junto, cada semana na casa de um dos pastores. Eu estava orando de manhã e a reunião, aquela noite, seria na nossa casa. Eu e Kelly iríamos sediar a reunião. Eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, fulano, era um dos pastores da equipe, vai chegar hoje meia hora mais cedo. Já tive dificuldade de acreditar, ele nunca chegava no horário, em coisa nenhuma. Quanto mais chegar mais cedo. O senhor disse, a razão pela qual ele vai chegar meia hora mais cedo é porque ele quer conversar com você a sós, antes dos outros. E a razão pela qual ele quer conversar com você a sós é porque eu dei a ele um sonho essa noite. E ele não quer falar na frente dos outros. Mas, quando chegar, ele vai ficar rodeando o assunto. Você manda ele cortar o papo, ir direto no ponto. E diga que eu já te disse que ele tem uma palavra que ele recebeu no sonho para te entregar. Irmão, não penso num dia que eu fiquei ansioso, esperando a hora de chegar. Estava em casa, esperando, de repente, toca a campainha. A reunião estava marcada às oito. Eu olho às sete e meia, meia hora antes. Dei uma espiadinha pela janela antes de sair, abrir o portão, era o fulano. Eu já pensei dentro de mim, Deus Todo-Poderoso. Abriu o portão, ele entrou, aí quando entrou, tudo bem, tudo bem. Acolhi ele, ele sentou no sofá, aí começou aquela conversa fiada, será que chove, será que não chove? Falei para ele, amigão, corta o papo. O senhor já me disse que você ia chegar meia hora antes dos outros, porque você queria conversar comigo sozinho, e ele me disse, você teve um sonho, então desembuche e vamos logo para o sonho. Quando eu falei isso, ele, santo Deus da glória! Pensa num cara que ficou valente. O que eu não sabia, irmão, é porque ele estava tímido. O que eu não sabia é que eu já estava validando o que quer que fosse que viesse depois. Ele disse, então, vamos lá. Sabe aquele seu livro do Falar em Línguas? Foi sobre isso que Deus me deu um sonho. Eu pensei, ele vai falar que vai, vai sair milhões de cópias, vai para o mundo, vai para as nações. Eu falei, sei. Ele disse, Deus mandou te dizer que de novo você saiu na frente dele, antes do tempo. Antes da hora. Aí eu engoli aquele negócio... Falei, o quê? De novo, você saiu na frente dele, antes do tempo e antes da hora. Eu dentro de mim falei, Deus não podia ter falado isso antes de rodar o livro na gráfica? <risos> Tinha que esperar esse negócio acontecer. Pensa numa edição, biga, difícil de desovar. Nós precisamos não só entender o que é que Deus tem mas o tempo e a hora. Sabe o que isso vai requerer de mim e de você? muita oração, muita dependência de Deus, muita sensibilidade ao Senhor, aos comandos e à direção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. É nossa responsabilidade. Agora, preste atenção. Quando eu e você aprendemos a ser fiéis em cada fase, em cada etapa do que Deus tem, a nossa fidelidade é que nos promove. A nossa fidelidade é que determina onde eu e você vamos. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não revela mais nada. Não tem por que promover alguém que não foi fiel no nível inferior, querido. Algo que tem me impactado, eu vi um vir em 2009. Isso mudou completamente minha forma de pensar o ministério. Ele tocou rapidamente no assunto hoje aqui de manhã. Mas ele diz um conceito ligado à fidelidade, que a maioria de nós não pensa, se chama multiplicação. E como é que nós entendemos isso? Quando você vai para a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, Jesus distribui cinco para um, dois para outro, um para outro. A Bíblia diz, conforme a capacidade de cada um. Ele pega os dois primeiros, que multiplicaram o que receberam, e ele chama de servo bom e fiel. Ele pega o último, que não perdeu nada, guardou tudo. Eu ainda me lembro da pergunta que ele fez em uma reunião de pastores e líderes, em dezembro de 2009. Ele perguntou para aquele auditório, se você entregasse uma igreja, uma congregação, seja lá como você chama, a um dos seus pastores auxiliares, e disse, você tem que cuidar dela esse ano, e te entregasse na mão dele com 200 membros, e ao final do ano ele te devolvesse todos os 200 membros, sem ter perdido nenhum, você consideraria ele fiel? 90 e por cento do auditório disse: sim. É de Jesus, não. Porque aquele camarada que só conserva, mesmo não perdendo nada o que Deus deu e não multiplica, ele chama de servo infiel. Para ele, a fidelidade ou infidelidade é medida pelo que nós fazemos com aquilo que ele nos deu. E é o que eu e você precisamos entender, ele é que além dessa responsabilidade de entender qual é o plano e o propósito, nós precisamos agora trabalhar em cima daquilo que Ele nos deu e multiplicar aquilo que Ele nos deu. A primeira bênção de Deus sobre a humanidade, Gênesis 1, 1 28, é multiplicar-vos. Há é o que nós precisamos entender que é o plano e o propósito de Deus é multiplicar o que quer que seja que você faça, qualquer que seja o nível onde você está. Pastor, Deus me colocou aqui para cuidar de uma área estritamente técnica da igreja ou de um ministério. Multiplique, treine outras pessoas, aumente a capacidade. Cada vez que eu e você somos fiéis, a fidelidade é medida pelo que nós multiplicamos naquele nível. O Deus que nos encontrou fiel, Ele pode nos promover. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, vai ser no muito. Deus olhou e diz: infiel no pouco, por que, é que eu vou te dar mais? Agora, quando eu e você multiplicamos em cada nível, e tem coisas, querido, que às vezes é difícil. Eu nunca quis ser pastor de uma igreja local. Talvez por ser filho de pastor e não ter gostado da estrutura do que eu conheci na época, depois de entender o vislumbre de um outro chamado, pensa numa coisa que eu não queria. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor de uma igreja local. Já cheguei no fim da linha. Na última coisa que eu tinha para fazer. Se dependesse de mim, eu não teria feito isso. E quando eu resisti, lutei contra esse plano e o propósito de Deus, eu ainda paguei um preço alto. Mas hoje eu consigo olhar para trás e perceber que se não tivesse obedecido etapas anteriores de ministério que ele me deu, eu não poderia estar fazendo para o corpo de Cristo o que hoje eu faço. Nós só vamos entender, querido, com o passar do tempo, desdobrar das circunstâncias. Mas antes que chegue lá, nós precisamos confiar num Deus que é sábio o suficiente para entender cada etapa e a gente entender, não importa o tamanho dessa etapa, quanto ela dure, como serão as coisas, até que Deus promove, eu vou permanecer em fidelidade nesse lugar. Porque às vezes em você queremos forçar as coisas. José tinha uma palavra de Deus que ele ia ser governante ele sabe que o lugar dele não é nem como escravo na casa de Potifar e nem lá na cadeia, ele sabe que esse não é o lugar dele e aí ele começa a, chorar, a mingar para o copeiro quando você sair daqui e vai acontecer do jeito que eu te revelei lembra do instrumento de Deus lembra do vaso que te trouxe consolo na hora da agonia intercede por mim para me tirar daqui, irmão. Mesmo que o cara voltasse rapidinho diante do, do faraó, como nós sabemos que ele era o homem mais poderoso do mundo da época. Qual o nível de influência que o copeiro tinha? Essa eu estou pegando emprestado do Casadoque de Belém. pastor Cláudio Duarte soltou essa. Qual o nível de influência que ele teria? O que é que ele ia conseguir para José? Talvez se ele intercedesse muito, o faraó dissesse: você está com moral, vou tirar o cara de lá. O que é que ele ia conseguir para José? Botar José na cozinha para lavar prato. E alguns de nós, queridos, estamos com pressa de sair de um estágio desconfortável. E pela pressa, porque nós não sabemos esperar, nós vamos para um outro lugar que não tem nada a ver com o plano e o propósito de Deus para nós. O que eu e você precisamos é ser fiéis nos níveis que estamos. Eu imagino a confusão na cabeça de José. Eu não sei porque eu vim parar aqui, eu sou escravo. Mas ele se tornou chefe dos escravos. Ele era tão fiel no nível de escravidão que Deus foi promovendo. Eu acho que ele estava treinando liderança. Deus me chamou para governar, vou treinar no nível que eu estou. Sou escravo, lidero escravo. Ele vai para a prisão, vira chefe dos presos. Em cada lugar, ele está exercendo o chamado de liderança que Deus lhe deu. E porque ele faz com fidelidade, ele vai sendo levado por Deus até que chegue ao lugar onde deveria estar. O que eu e você precisamos, que ele não é entender como... Nós vamos chegar à plenitude do chamado. É quão fiéis nós precisamos ser em cada etapa, porque a nossa fidelidade vai nos promover ou não. Vira para alguém ao seu lado falou que se requer dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. O que é que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 25? A palavra de Deus nos mostra que o desfecho da parábola dos talentos. E aqui eu quero encerrar, Mateus 25, versos 28 e 29. O Senhor fala a respeito do infiel. tirar lhe pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmão, o que é ter e não ter? Ele não está falando do talento. Porque ele está dizendo, ao que não tem, o que tem será tirado. Peraí, ele tem ou não tem? Jesus está falando, o que não tem, aquilo que o que não tem, tem, será tirado. Então, o que tem, tem alguma coisa. O que é que ele não tem? Ele não tem fidelidade. Mas ao que tem fidelidade, o texto claramente diz, a todo que tem, se lhe dará, terá em abundância. Eu e você precisamos entender que o que nos promove dentro do plano e do propósito de Deus é a fidelidade em cada nível, é a fidelidade em cada etapa. Eu olho para algumas pessoas, não conseguem ser fiéis discipulando um ou outro, não conseguem ser fiéis liderando uma célula, mas acredito que Deus vai desconfiar uma igreja. Não conseguem ser fiéis servindo a um líder, mas acredito que Deus vai botar isso para liderar um monte de outras pessoas. Nós precisamos entender que essas coisas precisam ser resolvidas. Isso, querido, não é só uma ética de trabalho dentro do reino. Fidelidade no que nós fazemos é tão santidade quanto fidelidade no que nós somos. Até porque o que fazemos é uma extensão, ou deveria ser, do que nós somos. Quem está entendendo, diga amém. Diga mais uma vez comigo, o que se requer dos dispenseiros? É que eles sejam encontrados fiéis. Mas há momentos que não é tão fácil para mim e para você obedecermos um comando de Deus. Mas assim, se nós aprendemos a ser fiéis, nós vamos nos qualificando para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os sonhos que Deus me deu são muito maiores do que aquilo que eu vivi até agora. Isso me faz acreditar de todo o meu coração que eu vou produzir, conquistar muito mais por reino do que só o que eu fiz até agora. Agora, isso não me dá o direito de achar que agora tudo isso já tinha que ter acontecido. Entre toda a promessa de Deus e seu cumprimento, há um intervalo de tempo. E eu aprendi que durante esse intervalo de tempo, o tempo da espera, Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que necessariamente fora de nós. Você consegue imaginar o que aconteceria com José se ele saísse rápido daquela cadeia? sem passar pelo... De... o tom de conversa dele com o compeiro é de quem está amargurado eu vim aqui justamente, vendido pelos meus irmãos toda conversa é de alguém que tem amargura agora você imagina ele ser estabelecido com a autoridade do segundo homem no comando, da maior potência da terra com a autoridade para fazer o que quisesse Se agora os seus irmãos chegassem ele ia praticar o gospel vingativo quem me viu passar na prova e não me ajudou da vai pagar agora, mas vai e o plano e o propósito de Deus não é que ele estivesse numa posição de autoridade para se vingar de quem o maltratou. O plano e o projeto de Deus é que ele chegasse a essa posição para servir as pessoas que o maltrataram. Enquanto eu e você, que não tivemos a maturidade para servir as pessoas que nos maltrataram ao longo do caminho, Deus não tem razão nenhuma para nos dar autoridade sobre elas. Nós precisamos entender os processos. É por isso que é importante demais que a gente seja movido em fé E por uma fé perseverante Vamos chegar lá, enquanto a coisa ainda não acontece Nós vamos crendo, nos permitindo ser moldados por Deus E vamos sendo fiéis em cada nível que Deus estabeleceu Quem está entendendo, diga amém Digo uma última vez, o que se requer dos dispenseiros É que eles sejam achados fiéis Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você se pergunte, se questione. Será que você realmente já entende aquilo que Deus te chamou a fazer? Não apenas que tem que ter algum nível de serviço e ministério. Mas quais são os tipos de dons Quais são as áreas específicas de ministério que você tem que exercer? Qual é a dimensão do seu chamado? Se você entendeu, a pergunta que eu quero te fazer agora é o que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? Porque desobediência no chamado é tão pecado, é tão quebra de santidade como qualquer outro pecado. Quando Paulo diz, eu não fui desobediente a visão celestial, ele está dizendo, eu podia nunca adulterar na minha vida, nunca roubar, continuar com o mesmo discurso de, na justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas dizer, eu fui desobediente à visão e ao chamado que Deus me trouxe. Mas há momentos que a obediência ao chamado pode custar. Eu saí da casa dos meus pais muito cedo. Eu tinha 18 anos de idade, me mudei para outro estado. Sem essa facilidade de comunicação que existe hoje. Ter o humano é de vez em quando, depois da meia-noite, quando era mais barato. Eu me lembro aperto no coração que a distância trazia. Obedecer ao chamado de Deus nem sempre vai ser tão simples e tão fácil. Eu me lembro depois da primeira igreja que eu pastorei, quando o Senhor disse, é hora de levantar acampamento e plantar e estabelecer uma igreja em outra cidade. Desligar de relacionamentos duradouros, marcantes, não é fácil. Primeiro mês, quando eu saí plantar a outra igreja de Iratia, eu chorava todo dia no primeiro mês. No banheiro, escondido. Porque eu queria na frente da minha mulher nunca aparecer com cara de choro. Só contei para ela quando parei de chorar. Depois de um tempo o senhor falou, nosso coração chegou a mover a Curitiba Talvez nessa hora o coração estava um pouco mais preparado Há muitas coisas que podem envolver o plano e o chamado de Deus Especialmente quando há transições que envolvem relacionamentos, localidade Toda transição dessa obediência vai ser marcada por conflitos Nos quais nós temos que obedecer e confiar Obedecer e confiar Obedecer e confiar, obedecer e confiar. A minha pergunta é, você tem obedecido a visão de Deus? Eu conheço gente ao longo da história que diz, Deus me deu um chamado missionário. A pessoa está lá, quase 80 anos de idade, nunca fez nada, nunca foi a lugar nenhum. Eu me pergunto as duas, uma, ou Deus não deu e ela entendeu mal, ou Deus deu e essa pessoa nunca obedeceu. O dia que eu e você estivemos diante de Deus, nós não vamos ser julgados por quanto nós fizemos. O galardão não será medido pelo quanto você fez Mas pela sua fidelidade Em relação àquilo que você deveria ter feito Jesus conta uma parábola em Mateus 20 E diz que alguns trabalharam 12 horas Outros 9 horas, 6 horas, 3 horas, 1 hora E no final todo mundo recebeu a mesma recompensa Sabe que é porque no céu o regime é socialista? Não a parábola dos talentos, nós vemos que ele deu cinco para um, dois para outro, um para o outro, tem nada de socialismo. Depois arranco do um e dá porque multiplicou cinco, não dá nem porque multiplicou o dois. Um dia eu estava questionando e dizendo, Deus, recompensa de trabalho não pode ser salvação, tem que ser galardão mesmo de obras. Porque eles ganharam a mesma coisa? E o Espírito Santo falou, o meu coração, porque cada um cumpriu aquilo que foi chamado a fazer. Se eu fui chamado para trabalhar as 12 horas do dia de sol a sol e fui fiel naquilo, a minha fidelidade será recompensada. 100% fidelidade, galardão pleno. O outro foi chamado para trabalhar uma hora só do dia. Foi 100% fiel, galardão pleno. Ou seja, Deus está dizendo, não tente nem me de força com o outro que está fazendo muito, não tente nem se comparar, porque a sua ambição de ter um bom galardão não é competir quem faz mais, é quem faz o que tinha que ser feito. Eu sinto que nesses dias, Deus está tentando nos chamar muito a atenção. Hoje de manhã, alguma coisa aconteceu dentro do meu espírito, enquanto Paulo Mazoni falava sobre visão. Nós precisamos entender o chamado, e eu quero que você se questione isso. Pai, nós queremos não apenas nos questionar se estamos ou não agindo corretamente com aquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos entender que fidelidade não é só multiplicar, é multiplicar dentro da vontade, dentro do plano, dentro do propósito que o Senhor tem, é multiplicar debaixo da responsabilidade pessoal, que pertence a cada um de nós, de descobrir o teu plano e o teu propósito, os desdobramentos do tempo e o modo. Portanto, Senhor, nós clamamos, nós queremos aprender a viver uma vida debaixo da liderança do teu Espírito Santo, uma vida de sensibilidade à tua voz e ao teu governo. Nós não queremos nos esquivar disso, e nós clamamos por um tempo onde o nosso coração seja despertado para, que entender, para entendermos que santidade e fidelidade não é só o ser, mas envolve o fazer. Pai, nós queremos ser parte de uma geração que vai despertar para cumprir o plano e o propósito de Deus. E nós oramos que o sopro do Teu Espírito nos alcance. Nós oramos que os olhos do nosso coração se abram. Pai, nós clamamos que haja não só entendimento racional, que haja entendimento espiritual da Tua palavra, que haja revelação, que haja despertamento, que haja alinhamento ao Teu plano, ao Teu propósito, ao trilho profético que cada um de nós precisamos andar ajuda no Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você ora, enquanto você fala com Deus, no seu lugar, da sua forma, da sua maneira. Eu senti a Deus de fazer algo. Se você entende que há um chamado de Deus na sua vida, seja para o ministério em tempo integral ou não. Alguns se sentem chamados e vocacionados por Deus para estar em determinados locais ou lugares da sociedade e cumprir parte do plano e do propósito de Deus lá. Se você sente que há um chamado de Deus para a sua vida, com o qual você não tem correspondido ainda à altura, e você entende que hoje é um dia de não só tomar um posicionamento, mas de responder, porque o Deus que chama está esperando resposta. Quando Isaías ouve a voz dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele se levanta e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele está dizendo, eu estou disponível. Eu ouvi o pulsar do teu coração, entendi o teu clamor, eu me posiciono, eu quero te dar uma resposta. E se você entende que tem um chamado, seja lá o que ele for, para com o qual você ainda não está agindo como deveria. Eu quero te dar a oportunidade. De poder, comer, comer, poder começar a consertar isso aqui agora. De poder dar a devida resposta ao Senhor. Se você se encontra nessa condição, eu quero que rapidamente você saia do seu lugar e venha aqui à frente. A menos que você tenha alguma limitação física que te impeça. Eu sugeriria a você que se ajoelhasse numa atitude de rendição e de entrega, dizendo, Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver o teu plano. Eu quero corresponder com aquilo que o Senhor tem. Deus vai levantar um exército na nossa geração para cumprir o seu plano e o propósito. E parte do que Deus tem falado aos nossos corações que aconteceria nessas conferências é que Ele destravaria o destino de muitos. Eu quero que você se posicione diante de Deus. Para que não tiver mais lugar, nós vamos começar a fazer isso nos corredores. Chegue o mais perto que você conseguir. Começa a falar com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Faça isso agora em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Se por um lado se ajoelhar, é simbólico e fala da nossa rendição. Por outro lado, eu creio que essa atitude de se colocar em pé depois também é simbólico. É uma forma de declarar, eu me levanto para um novo tempo diante de Deus. Eu me levanto para um recomeço. Aquilo que você ouviu aqui agora, não se resolve apenas com essa oração. Seja a que nós temos aqui na frente, seja a que você fez aí no seu lugar. Você vai precisar gastar tempo entrando em Deus, entendendo o propósito dEle, os desdobramentos do plano e do propósito dEle. Mas cada minuto gasto, procurando entender a vontade o propósito de Deus, orando por isso Cada minuto gasto vai valer a pena Porque o que eu quero quando eu falo de cumprir o propósito Não é apenas evitar os açoites ou a punição O que eu mais quero é o sorriso dele Um dia eu vou cruzar os portais da glória eu vivo a minha vida, eu vivo a minha vida em função dessa frase. Que eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus. Quando eu chegar lá, eu imagino o sorriso de satisfação do rosto dele. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aquele dia, qualquer dificuldade, qualquer desafio, terá valido a pena. Aquele dia qualquer renúncia, qualquer preço pago, qualquer declaração como a de Paulo E nada tem a minha vida como preciosa Contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus De anunciar o evangelho da sua graça Terá valido a pena Por essa razão, nós não podemos aceitar ser meros sobreviventes Mas nós vamos viver para cumprir o plano e o propósito de Deus Em nome de Jesus Eu abençoo a sua vida eu falo o sopro de vida do Espírito de Deus. Assim como Ezequiel falou profeticamente, o Espírito de Deus soprou nos ossos daquela visão. Eu declaro, vem Espírito sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Espírito de Deus, traz vida ao propósito, ao chamado de cada um. E que cada um deles, ao serem despertados pelo Senhor possam corresponder com aquilo que o Senhor tem. A minha oração, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.